todo Bom dia a todos. Eu é, sou uma sociedade honorária, na verdade, um pouco fora do RFL. Vou explicar para vocês o que é o RFL. E hoje a minha atividade liberal se concentra mais nesse podcast, com 20 centavos. Vocês são todos convidados para escutar no final e como é que faz. Deixa eu pegar aqui o. Acho que vocês escutam melhor para mim. Obrigado. Formar, então, isso quer dizer fazer encontros semanais. Então, toda segunda-feira o pessoal se reúne, janta, conversa. E nessas segundas-feiras à noite tem palestras, a maior parte deles são palestras. Tem debate, debate franco sempre. Tem estudo de livros de casa. O Instituto, apesar de ele ser um Instituto não ligado a nenhum partido, não ligado a nenhuma ideologia, é um Instituto claramente liberal. Os autores que a gente estuda, o Fiesta, uma formação toda liberal. Né? E a gente procura trazer palestrantes bastante importantes. A gente tem a sorte hein, de, ter, de ter um evento de patrocinadores, de ter a, a, a nossa rede de influência, a gente consegue nos ajudar a trazer o, o pessoal como o pessoal que tem vindo aqui. Né? Então a gente tem tido sorte de ter É uma formação mais uh, na consciência, a gente não tem um pré-definido. Cada um no Instituto Acaba seguindo com um. Boom, né? A ideia é a exposição a, ideia, a um diário diferente daquele que você tem que formar. Né? O único pré-requisito para eh, entrar e continuar no Instituto e debater o conosco lá dentro, fora a idade e se, aqueles setos lá, é a honestidade intelectual. Se é, você que for socialista mas conseguir debater com honestidade intelectual, você é bem-vindo. Ou é, você não pode estar lá defendendo uma agenda, um partido o interesse da sua empresa, o interesse do seu grupo, isso a gente não quer, a gente quer que alguém tenha defendendo ideias. Ideias que se sustentem por fatos, que se sustentem pela lógica, que se sustentem por si próprios. É... A gente quer ensinar as pessoas lá a conseguirem ser críticas em relação ao mainstream. É, a gente sabe que o mainstream no Brasil e no mundo está longe de ser liberal. É, a gente lê uma matéria de jornal em Cidade Barata, um monte de coisas que a gente discorda já de início, é, todos, muitos dos pressupostos das pessoas que estão lá escrevendo, a gente já discorda dos pressupostos. a, gente, a ideia é ser capaz de criticar isso, né? porque cada um faça isso o que quiser. E a gente estimula todos os associados a produzirem conteúdo, né? produzir artigo, produzir blog, produzir, enfim. Está aí botando, utilizando esse conhecimento para produzir coisas novas. pessoas que estão aprendendo, um pedaço deles faz a diretoria do Instituto e esse pessoal que é toca o Instituto. Foi o meu caso, eu fui presidente do FEAD durante um ano. O financiamento é totalmente privado, ele se dá por meio de, de, de, da taxa dos associados de, de, de patrocinadores. Nesse momento são nossos patrocinadores são a Suzano, a Potencial, que é uma seguradora, e a Zimula, que é um grupo italiano, que está aqui no Brasil a Isso está total de 60 associados, então todo ano o pessoal vai, se forma, vai saindo e outros vão chegando. Né? E a origem dele, eu contei três, três anos ali de anos origem, de origem de em né? 84 foi fundado em EA em Porto Alegre, Instituto de Estudos Empresariais, que é aquele instituto que faz o Fórum da Liberdade, né? e não foi ainda VAL, o Fórum da Liberdade em Porto Alegre. É, o David Friedman, que eu defini uma vez como Super Bowl do, do libertarianismo. Que são 6 mil pessoas debatendo liberdade durante dois dias. É muito interessante de né? Em 2008, o aí abriu um capítulo em São Paulo. Né? Em 2012, o capítulo de São Paulo, o e de Independência. Ao mesmo tempo que o um capítulo de Vila Resolte, na época, é formado IFL, São Paulo eu e o bh que compartilham o um nome na discussão são os dos independentes. Né? tem também o Rio de Janeiro, agora, e tem também em Vitória que chama-se Víperes da que é a mesma coisa. A já nasceu independente, nasceu com outro nome, mas é o mesmo sistema. Por que o, foi criado a EFL? Então, no contexto histórico de 84, do IAE, da Criação do IE dá entender melhor. Né? Era o final, né? em 85, eu assumo também, era o final de uma, de uma ditadura que se definia como antissocialista, né? e que, portanto, quem defendia o fim da ditadura acabava, né, acabou naquele período de 20 anos ali, se juntando ao, ao coletivismo, ao socialismo de maneira geral. Né. Ninguém estava carregando naquele momento a bandeira da liberdade econômica, fora alguns malucos lá do, do, do, da frente liberal, do final da lei, do PFL, né, a FIF na né, época, falava alguma coisa, então, mas era pouca gente aqui, né. Então, naquele momento nascem nasce os institutos liberais nasce no Rio de Porto Alegre e Porto Alegre nasce justamente o empresariado local quer que seus filhos tenham alguma chance de estudar uh, um ideário diferente daquele que eles veem que então, não tem nada a ver com o um bom ambiente de negócios no futuro do país tá? Hoje, ainda hoje, 20 anos depois né, eu sempre deixo isso aqui as ideias de liberdade da campanha da nossa cena intelectual brasileira né? olha o tamanho da gente aqui olha o tamanho que era um congresso aqui na USP, vai precisar de um ginásio, provavelmente. Então, é, é, ainda estamos banidos da cena intelectual brasileira de maneira geral. Né, ainda somos marginalizados. Né, tem já alguns colunistas e autores liberais que estão florescendo. A cena liberal tem crescido. Né, talvez seja esse o grande legado do PT, o aumento da cena liberal <risos> no Brasil. É que se a gente for olhar os institutos liberais, por exemplo, durante o governo do Fernando Henrique de liberal, teve um Pouco, mas fez algumas medidas liberalizantes. Os institutos liberais deram uma, uma murchada, né, a cena liberal deu uma murchada no Brasil, porque muitas coisas estavam acontecendo, então perde aquela atratividade. É, quando entra um governo mais de esquerda, acontece o efeito contrário. É, então, essa, esse é o motivo de continuar existindo e, de continuar existindo o que é. E por quê? focar dessa maneira do empreendedor, né? Por que focar dessa maneira do executivo meio empreendedor? Porque eles, naturalmente, têm uma função de liderança naquele seu pequeno grupo que é a sua empresa. Né? O empreendedor é o líder, pelo menos, da sua pequena empresa. Né? Alguém que, que pela, pela atividade, pela sua profissão, tem que estar à frente, tem que estar caminhando à frente. Então, pressupõe-se que ele tem um papel de influência diferenciado e, por isso, o IFRE foca uh, nesse grupo de pessoas. Uh, o Instituto Complementar é, a gente trabalha muito em parceria tanto com o EPL quanto com o Instituto Mises, quanto com outros institutos liberais no Brasil. É, a gente sabe da nossa função complementar e focada em um pequeno grupo de pessoas, né, mas é, enfim, essa, essa é a razão de ser do um instituto. Vou falar rápido do instituto, porque o meu objetivo aqui era é falar de, de empreendedorismo. Né? O, primeiro, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou engenheiro, não tenho educação formal nenhuma, em administração, em economia, Nada que a ver com empreendedorismo, né? só que eu acabei sendo mordido aí por, essa, por esse, esse mosquito, né? não, não está bem, que está forte, né? <risos> empreendedorismo. Aí fundei cinco empresas em 2008, as quais não estão mais entre nós, né? então, se é uma coisa bem firme, vocês vão ver os empreendedores, eu falar sobre isso. Né? E antes disso, eu fiz uma coisa que eu recomendo a todos vocês que querem ser empreendedores, eu treinei sete anos eu fui empregado de empresas diversas, aprendi muitas coisas, cometi muitos erros e quebraram a empresa. Vai né? é ser um melhor empreendedor depois. O que, que é um empreendedor? Essa primeira, essa primeira frase que eu gosto de voltar para falar de não ser empático. Muitas vezes o empreendedor, principalmente no Brasil, é associado com um, um, um, um, um tio patinhas, um ganancioso, um Alguém que quer, quer explorar os pobres, alguém que quer levar vantagem. Isso tem muito a ver com aquilo que o, o Subino falou, que é essa aliança das elites com o governo para conseguir monopólios. E aí você não precisa ser empático para ganhar dinheiro. No livre mercado você tem que ser empático para ganhar dinheiro, você tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro, entender as necessidades do outro, e para poder bem servi-lo e com isso, com sorte ele te pagar alguma coisa e você ganhar. Senão, não tem. O bom empreendedor é aquele que consegue servir. É empreender, ser empresário, ser, ser uh, uh, comerciante, ser industrial, fazer algum produto, você está servindo a outras pessoas. Você depende das outras pessoas para viver, são seus clientes. Então, essa definição de empate há um pouco tempo atrás, foi uma menina de 7 anos, de 7 anos, ou de 9, 10 anos acho que ela tem. É Karine Majowski, não sei é o nome dela, Maskowski que é aquela menina da Tomorrow Eliminate uh, Stand, que é aquele grupo de, de crianças que tem nos Estados Unidos que está tá incentivando as crianças dessa idade, em torno de 10 anos a criarem seus próprios negócios então, é super interessante, ela palestrou agora no Fórum da Liberdade uma palestra <tos> super emocionante, foi, foi super interessante procurem no Youtube se for achar, a menina tem botar um banquinho para ela conseguir palestrar ela sobe lá e fala de empreendedorismo com uma palestra de 6 mil pessoas e emociona todo mundo e fala: para ser empreendedor você tem que ser empático. E essa carta tá não mostra. Eu achei super interessante. É... O empreendedor entende intuitivamente né, que a gente está num mundo que as informações são completas, são precisas e que não tem garantia de que o passado vai se repetir no futuro. Tá? Então, aquele conceito dos, dos economistas austríacos né, de informação incompleta, de que o mercado é que vai aproveitar de maneira uh, uh, melhor esse conhecimento distribuído, preciso que tem na faculdade, que tem na sociedade, né? o empreendedor entende isso de maneira intuitiva. Né? O, é completamente diferente de um executivo. Né? Eu sempre digo que perto de um empreendedor, o executivo é um bundão, e perto de um executivo o empreendedor é um maluco aloprado, um, um apostador inverterado. E é mais ou menos isso. O executivo é aquele cara que vai fazer pesquisa de mercado, é aquele cara que vai é, estudar da concorrência, é o cara que vai hum, tentar encontrar alguma coisa com o máximo de ciência possível, porque ele tem que estar certo antes de dar passo. O empreendedor ele entende que isso não adianta, que o, quando você chegar com o seu produto no mercado, se ele for inovador que chega, você vai criar um mercado para ele, você vai fazer né, a disrupção, que é uma palavra também na moda hoje. Né? Então o empreendedor ele entende isso, que o mercado dele não, não, não pode ser conhecido na sua totalidade. Ele pode não ter esse lastro teórico da economia austríaca, mas ele entende isso perfeitamente, ele precisa entender isso perfeitamente né, para conseguir operar como empreendedor. É, parece um clichê, mas é verdade. Né, a gente precisa... A gente, o empreendedor não tem medo de errar, não tem medo de... de, de, de, de, de dar um passo para trás para poder dar um para frente. Ele sabe que tem que experimentar algumas coisas para saber se está certo ou não, que não tem como fazer uma pesquisa de mercado para tudo. Né? Então, para isso, o um fracasso faz parte. Né? A gente, um fracasso a gente aprende. Né? Não precisa ter medo de abrir uma empresa e não dar certo e fechar. Apenas tome cuidado para saber quando fechar, para você não sair devendo, mas... Itere bastante. O empreendedor sabe que tem que fazer essas várias interações. Né? Na... Eu tive sorte de, de estar na escola aí no final dos anos 90, no início dos anos 90, eu vivi tanto o mundo analógico quanto o mundo digital né? e hoje, na, no meu trabalho, eu, eu, eu, eu trabalho com gente que com a de vocês né? que, que nunca teve que fazer nada um pouco maior com a mão, sem assim, tudo com, com com computador. Né? É, o pessoal da geração anterior, na qual ainda parte de período, tem que projetar tudo. Você tem que saber onde você quer chegar antes de fazer. Então, você faz um projeto, pensa, pensa, pensa, pensa para conseguir fazer poucas vezes. No, no mundo digital de hoje, a gente itera, né? então a gente faz, bota o negócio na tela, ah, né? dá tenta 200 cores diferentes até chegar na cor certa. Né? Então, uma coisa mais visual, né? você tem essas muitas interações. E o processo de empreendedor é um processo um pouco assim, é um processo de interação. Precisa fazer as coisas de modo diferente. Né? Se alguém aqui já está estagiando, já está trabalhando, né? sabe que na empresa tem sempre aquela pessoa que geralmente é odiada, pelos demais. Que é o cara que chega na reunião e fala: gente, nós vamos usar agora esse sistema novo para fazer aquilo que a gente já fazia. Aí todo mundo bota a mala na cabeça e fala: mas já está funcionando, para que, que você está inventando esse troço? Esse cara é um empreendedor. Aí é o cara que não, não está não, não, não, não disposto a ficar parado fazendo as coisas do mesmo modo, ele precisa fazer as coisas de um modo diferente. É aquele cara que se entedia facilmente. É o cara que precisa, é, que vive, né? que se alimenta da mudança. Inquieto, é, sempre inquieto isso não é isso, eu né? adoro as nossas ideias de ter ganhos. -lhe é. Alguns números de empreendedorismo no Brasil, eu sei que está tudo no site do Sebrae, esses números são repetidos a todo momento, mas vale a pena falar um pouquinho. Né? As empresas abrem e fecham muito rápido no Brasil, mas acho que não fundos são exclusividades no Brasil. Eu falo aqui que 30% vão completo em dois anos, é, o na Amazonas, é de 40%, o Lunda Sul 27%. Em São Paulo, claro, a gente tem uma cultura empresarial um pouco melhor, a 23. 27 milhões de pessoas são empreendedores no Brasil, que é um número altíssimo, dá mais de 10% da população. Eu botei um asterisco porque, não suspeito, pessoal punha é que muito esse número tem a ver com o sistema de contratação PJ. né? Que essa jabuticada brasileira, né? que quando você quer pagar menos imposto, seu empregador quer pagar menos imposto, você abre uma pequena empresa, e aí você dá nota fiscal e não tem carteira de trabalho e aí você fica é empreendedor sobre todas as, as, as estimativas oficiais embora você não esteja empreendendo nada mas enfim. um número interessante esse aqui também é do, do, do Sebrae é, 43% mais ou menos 43 44% dos jovens sonham em ter seu próprio negócio e só 25% sonham em ter uma carreira é, ou seja ainda é mais ainda é bem visto né ser um empreendedor no Brasil isso é uma coisa muito Conjuntura Brasileira para empreender, né? importante. Eu coloquei aqui um fogo saindo do gelo, né? porque a minha conjuntura brasileira é paradoxal. Né? Ao mesmo tempo que a gente é um povo muito empreendedor, né? basta ir em qualquer favela, qualquer bairro pobre se vender, 200 salões de beleza, mercadinhos e coisas, o mercado está lá. As pessoas estão fazendo, estão empreendendo, estão criando negócios, estão satisfazendo as necessidades da, da, da, do seu entorno. É, estão criando produtos novos, estão fazendo coisas que tinham um Se eu vi na praia, o cara que tinha um carrinho puxado à mão, que tinha até som, aí tinha um barzinho, e ele jogava o capital para cima, que nem no restaurante dos restaurantes, ali na melhor praia, o cara estava ainda entrando, é isso aí, né? muito empreendedor. E ao mesmo tempo a gente é anticapitalista. Né? A cultura da gente é anticapitalista, é extremamente desconfiada, medrosa, né? com medo de, de botar a mão, de dar alguma coisa que um capitalista fazer. É o governo que consegue contratar uma ONG sem fazer licitação, né? porque uma ONG afinal não dá lucro, mas que, não tem mas que tem maior dificuldade de contratar uma empresa, porque afinal os empresários são malvados. Então, o governo é justamente o contrário. O cara da ONG, ele está lá trabalhando, está tendo algum lucro que eu não sei que tipo que é, porque não dá, pode ser um lucro pessoal, se está se sentindo melhor, está se fazendo bem, pode ser alguma coisa mais escondida, eu não sei que diabo cada um que está ganhando, mas alguma coisa ele está ganhando porque ele não estava lá. Né? Ele está ganhando, né? Nem que seja satisfação pessoal, mas ele está ganhando alguma coisa. Ao ah, passo o cara da empresa, eu sei muito bem que ele está ganhando dinheiro, só pegar o balanço dele, o vídeo, né? se exigir que publique, ainda tá por cima, se for uma empresa né, de sociedade anônima, o balanço está publicado, você sabe exatamente de quanto ele está ganhando. É muito mais transparente. Para mim, uma, uma ONG nada mais é que uma empresa uh, com um plano preto em cima. Você não sabe né, quais são os motivos que É, o brasileiro é pró-governo. Né? Todas as pesquisas de opinião mostram, as eleições mostram, o brasileiro é pró-governo. Né? Até até a pouco se usou as privatizações como, como um espantalho em uma campanha eleitoral. Né? Desconfia de empresa. É, tem um livro bem interessante de um sociólogo chamado Roberto Carlos de Almeida, que se chama A Cabeça do Brasileiro, que ele explica, tenta explicar um pouco disso e um pouco de outras coisas. É um livro que ele faz basicamente com pesquisa. É um método de pesquisa bem interessante, ele pega várias frases e pede para as pessoas concordam ou não concordam. Depois divide essas, esses resultados por educação, renda, onde mora, tudo isso. E é. a explicação que ele dá para o pessoal confiar no governo, desconfiar de empresa aqui, é a seguinte. As pessoas sabem que o governo faz um péssimo trabalho, as pessoas sabem disso, e ninguém tem dúvida disso. Só que elas, elas têm medo de, uma vez que alguma atividade qualquer, por exemplo, saúde, educação, estrada, o que for, esteja na mão de uma empresa, as pessoas têm muito medo de não pagar, de não, de não ser capaz de pagar. Ou seja, as pessoas vivem numa insegurança uh, financeira e econômica tão grande, que elas preferem deixar na mão do governo saber que vão ter um serviço ruim, apontar na mão de uma empresa, né, ou de várias empresas, na mão do mercado, e não poder pagar. Elas não conseguem fazer ligação que ao o o governo vai roubar mais dinheiro para você. Essa, essa, essa, essa ligação, nós liberais estamos fazendo em um, fazer. A gente tem também um vergonha de, né? um um de sucesso. Vergonha de sucesso é se você... É difícil você sair na rua e se acompanhar de ser um empresário de sucesso, de ter dinheiro. Né? Até na sua família, muitas vezes, como você é bem sucedido, o sucesso no Brasil não é bem visto Talvez, muito quanto que o professor Bruno falou, que, as elites estão historicamente ligadas ao governo e o sucesso muitas vezes é conseguido através de, de, de negociatas, e de lobby e outras coisas que não, que não ficam bem se a gente ser divulgado. E a ética do trabalho? Essa eu botei na conclusão, porque eu realmente não sei quão forte está a brasileira a questão da ética do trabalho. Eu morei um tempo no Brasil, morei sete anos no Brasília, eu sei que lá não está, lá o governo conseguiu acabar com a ética do trabalho, como acabou durante um tempo no Rio de Janeiro, e é que o Rio de Janeiro tem a, a, a fama de ser né, o lugar da, do, do malandro. Né, e esse lugar não é mais o Rio de Janeiro, são é errados lugares onde isso acontece hoje no Brasil. Né. Eu saí de lá porque eu não queria que meus filhos crescessem num lugar onde, é, basicamente, grosso as pessoas que eu via lá que iam fazer um concurso público, não para fazer alguma atividade que fosse seu sonho, sei lá, eu quero ser juiz, eu quero ser militar, Deve ser, lá o quê? o meu sonho de vida é trabalhar numa função qualquer que só existe no setor público. Não, as pessoas queriam fazer o setor público porque aos 20 anos de idade, meus colegas de faculdade diziam, eu quero estabilidade. E na verdade estavam dizendo que eles queriam ter certeza que não tem um bom salário, teriam uma boa obrigação, ou pouquíssima obrigação. E isso não é ética do trabalho, isso é o contrário da ética do trabalho. E o empresariado local, pouco que eu conheci lá, é a mesma coisa do lado do empresário. Ou seja, desde está procurando inovar, o cara está procurando. Um lobby, um caminho, alguma coisa para conseguir aquele contratão no governo fácil, tranquilo, né, que vai garantir a renda né, dos Isso é Brasil. É, São Paulo não é assim, então por isso que eu botei esse, esse ponto de interrogação. É, acho que a função da gente é a gente fazer essa ética do trabalho acontecer, é, é fundamental para ter um nível de mercado. é instituições, né, isso é importante para entender. Educação, a gente Caindo, né? Isso aí eu é continuando o Pisa, né? em 2013 eu falei um pouco sobre isso, a gente estava em país no terceiro, agora a gente tem que projetar de o oitava, o nosso suporta cada vez pior do que o caso, comparativamente. Né? O judiciário da gente é devagar parando, se você não consegue fazer um contrato ter valor no Brasil. Eu coloquei aqui a foto do provável futuro ministro do Supremo, Fachim, né? porque eu falo que a justiça brasileira é criativa, que aspas próprio. Pobres e imprevisível. A justiça no Brasil está cada vez mais vivendo. A justiça social, como a gente sabe muito bem, qualquer coisa com o pato social depois deixa de ser o que é. Justiça social não é justiça, é qualquer coisa. Propriedade de função social, deixa de ser propriedade e passa a ser qualquer outra coisa. Então, a bem, qualquer coisa que você pode adjetivo social se desvirtua a coisa completa. É isso é a justiça no Brasil. No número de biografia, isso a gente está cansado de ver, há né, muitos e muitos dias a primeira empresa no Brasil custa muito caro, depois custa muito caro pagar imposto, leva muito tempo para pagar imposto no Brasil. Enfim, nós é a gente só está cansado de hoje. É. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que dizer que o Brasil é um estável politicamente. Né, a gente está com 12 anos de governo tentando acabar com essa... Né, desde, desde, desde o início do mandato de Lourdes, o pessoal do PT tem tentado dominar pouco a pouco as instituições da gente, no sentido de inviabilizar de a democracia, e não conseguiu. Né? A gente fala isso, reclama disso, reclama daquilo, mas, do ponto de vista político, ainda somos um país democrático, estável né? Mas não há garantias. Né? E é, o, o, aquela famosa frase que costuma ser atribuída a Thomas Jefferson, né? que o, a condição da, da liberdade é a eterna vigilância. Não é do Thomas Jefferson, é uma verdadeira de John Philpott de 1790 para que ele se torne E aí eu coloco economicamente estável, ponto de exploração porque enfim, os, os né, adiventes receitas mostram que estável nessa economia não tem nada. Né? Ela foi estável durante um certo tempo, mas já está de novo decribolando, né? e enfim, não dá para fazer, que o Brasil será economicamente estável. Isso é ruim para quem vai empreender, porque você não tem capacidade de, de prever. Isso é só capital, Não a empresa você precisa de dinheiro, né? Você precisa investir. Normalmente no mercado de ações, no Brasil, é quase impossível você abrir uma startup, uma empresa pequena, conseguir essa sua mercado de ações. Tem algumas iniciativas já nesse sentido para melhorar, mas aí você está falando de uma empresa que está faturando centenas de, centenas de milhões de reais para conseguir abrir o seu capital na bolsa. Então, não é como, como é em Israel, uma pequena empresa consegue lançar suas ações na bolsa. Então, não tem ações. Empréstimo bancário não existe. Você não vai bater na porta do banco e desconfetar a conversar do seu gerente e seu é produto de negócio é fantástico e vai tirar empréstimo. Isso não existe no Brasil. De novo, tem outras iniciativas que estão começando a aparecer, mas mais incentivo de microcrédito. Então, se você quer abrir um pequeno empréstimo, um pequeno negócio, você quer 2 mil reais, 3 mil reais, você consegue. se você precisa de um dinheiro um pouquinho maior, você precisa de cem mil reais, duzentos mil reais conseguir contratar uma pessoa, duas, três, durante um ano, dois, aí você já não consegue mais o preço bancário. Né? A não ser que você seja já uma pessoa muito rica e pode ser patrimônio pessoal em garantia mas no princípio, você não consegue. Né? Sobra o que se chama de private equity, que é basicamente investimento privado. Né? São os investidores anjo, isso já tem no Brasil, já tem uma série de incubadoras e outros mecanismos aí que ajudam pequenas empresas a nascer, venture capital. Isso tem no Brasil, em São Paulo tem mais de 20 desses. Se você tiver sorte de fazer, de, de passar por quase todos eles, aí, uma momento empresa que eu estava fazendo, para tentar conseguir um investimento. Então, o Venture Capital geralmente ele entra no segundo estágio. Você monta a empresa, você dá um indicativo de que tem sucesso, aí o Venture Capital vem. Ele não te ajuda a criar a empresa. É, quem vai te ajudar a criar a empresa, na maior parte dos casos, é Family and Friend. Eu coloquei em inglês porque geralmente é, é, essa é a leitura de investimentos. É, é dinheiro do pai, é dinheiro do amigo, dinheiro do tio, dinheiro do... De... É assim que se então, de a empresa. Tá? Impostos. Então, tem um sistema simples, que é um sistema muito bom. Uma parte das vezes, quando você está abrindo uma empresa, o sistema simples ajuda, porque é muito mais fácil de pagar, e as habilidades são um pouco mais baixas. Mas muito cuidado com ele, porque se você estiver fazendo exportação, o sistema simples não é um tira o pé. Eu, eu descobri isso depois de chamar o no pré, porque você, todas as vantagens tributárias que tem para exportar não existem em um sistema simples. Então, você pagando mais imposto que no sistema tradicional, deveria ser chamado de complicado, né? porque esse é simples, o outro é complicado. Né? É, você quer empreender, você não vai escapar. Você tem que estudar a legislação tributária, pelo menos um pouco, senão você estar ferrado, e tem que contratar de alguma maneira bons contadores ou advogados, nem que seja então, uma consulta, paga uma consulta com o advogado, vai lá, pergunta, valida se o que você está querendo fazer tá certo, se você não está entrando numa baita para tributária. Né? Mesmo para pequenos, pequenos negócios. A né? instituição tributária brasileira, eu, eu tenho uma empresa que hoje em dia basicamente sou só eu, eu vendo aplicativos de celular na, na App Store, e eu tenho, dependendo do que eu faço, eu enquadro em cinco, cinco coisas tributárias diferentes. Então dependendo do tipo de operação que eu faço. O enquadramento tributário é diferente e vai ter de cinco coisas. Eu sou uma empresa de uma pessoa só. É uma opção, mas de uma empresa muito maior. É, é, o, é o que precisa, não é questão de é diferente. Né? Perspectivas econômicas. As são as mais regras possíveis. Mas eu provo. interessa de verdade? eu vou dizer para vocês que não. A não ser que tenha uma catástrofe chegando, então, bom, vamos para a Venezuela. Não, aí sim, a perspectivas econômica não dá tem nada mais nada, você vai gravar uma Venezuela, zoela e vai fugir, você vai acabar sendo empresa e a nossa estamos aqui estudando todos os meses, mas eu não vai aprender muito, pelo é. é, Não interessa, porque quando você começa, quando você está sendo tá, tá uma empresa muito pequena, o mercado perto de você é infinito, é gigante, então o seu sucesso, o seu fracasso depende muito mais de você do que se o Brasil está crescendo 4% ou 6%. Se você está começando uma empresa, você não precisa crescer 6%, você tem que crescer 60% ano, ou mais. Né? Nos primeiros anos da empresa, você não vai realizar a sua empresa. Então, não é o fato de o Brasil estar em recessão é sendo apenas 2%, o ano que vem é mais, espera-se que vai crescer. Enfim, não é isso que vai mudar a perspectiva da sua empresa. Claro que é né, para determinados setores, e coisas, enfim, né, são mais ou menos atingidos por uma recessão, não é linear. Mas, enfim, de maneira geral, o seu esforço, a sua criatividade, a sua capacidade de, de ser empática, atender melhor do seu cliente, fazem muito mais diferença do que a perspectiva econômica. É, eu coloquei aqui de brincadeira, eu não, não sei se eu tinha falado sobre o que foi em 2003, era um, era um evento para alunos de uma universidade americana que é um comprou do Brasil, um aniversário que eu te né, eles queriam saber como é que é abrir negócio no Brasil, o Brasil é a bola da vez, né? é era a bola da vez, né? Né, Copa do Mundo, depois vem Olimpíadas, 10 né, anos seguidos de crescimento econômico, e todo mundo achou muito estranho. Foi o único palestrante na época que falou que o Brasil estava em rota de colisão. E o que eu falei na época, eu falei, olha, você está no PIB da parada a gente vai a inflação. Todo mundo achou muito doido. Né? Não, é, não é eu que sou fantástico, mas que faz a previsão correta, não. Qualquer um que tenha, tenha estudando a escola que estivesse lendo a página do Instituto Mises. O Brasil estava achando a mesma coisa, que estava achando na né? época. O caminho estava lá e estava então é, é, é bom também ser liberal para empreender, porque você passa a ter a capacidade de entender um pouco melhor o que vai acontecer e de não surfar na onda do, do jornalista econômico, né, que geralmente está dizendo que Transformar na sociedade. Você pode dar uma, uma, uma resposta tipo Mis, o tipo, Miss Brasil, né? que é um mundo melhor, a paz mundial, né? a escola para as criancinhas, essas coisas assim. Todo mundo quer isso. Né? É, é, é, desculpa se a proposta estar é sendo um nome injusto para a organização mundial, apesar que ela seja uma batalha muito intelectual, muito bonita, mas enfim, como estereótipo serve muito tempo para entender. Então, o que interessa de verdade é mudar como? É isso que interessa. Eu usei aqui a foto do colega meu de segundo grau, que está muito feliz essa semana no o capitão, foi com profilo, saiu à direita, saiu à esquerda. Né? Mas não por causa dele, mas por causa da quantidade de botões que tem aí na, na capa de adição. Né? A sociedade é mais ou menos assim. É assim, sem a janela, é assim, sem saber o que cada botão faz, e com a certeza de que cada botão, se você mexe um, o que o outro faz já mudou. Então, é, tentar controlar a sociedade não faz muito sentido. Os né? sociais são complexos, são multi-fator. É muito, muito, muito difícil você usar o método empírico, o método científico para ciências sociais, para economia de maneira geral. Né? Você pode dizer assim: ah, mas se tivesse feito tal plano, a economia tinha se comportado de tal jeito. Bom, você pode achar que isso acontece. Você não tem como experimentar. Né? Esses tempos, até eu achei um caso que fizeram uma experiência: que eles pegaram um, um, um, um, um determinado estado americano. Queria ampliar o sistema de saúde pública, que lá ele atinge só algumas camadas da população. eles tinham dinheiro para botar 10 mil pessoas no programa e tinha 70 mil interessados. Então eles pegaram os 70 mil inscritos, sortearam quais eram os 10 mil que iam entrar, e aí, por sorte, um monte de economistas e outros estudiosos seguiram a vida dessas pessoas e conseguiram né, ver que diferença faz ou não na da vida dessas pessoas terem saúde pública. Então aí, bom, conseguiu um resultado em perigo para alguma coisa. Né? Só que aí, não dá um para avaliar objetivamente, porque um dos resultados foi que as pessoas se sentem mais felizes. Ah, tá bom, claro, se está ganhando alguma coisa, você não ganhar, você vai se sentir mais feliz. E aí se eu dissesse, bom, esse programa custa US 3 mil dólares por mês por pessoa, será que ela é não ficaria mais feliz com esse dinheiro em dinheiro? Ou com esse dinheiro, sabe, pagar umas férias? Se não tem a comparação, você não faz de conta, você tá não sabemos nada igual. É muito difícil de você ter alguma coisa objetiva em ciências sociais e em ciências econômicas nesse sentido. E quando você entra por causa de moralidade e ética, infelizmente isso varia muito de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Né? É uma coisa que não é tão objetiva quanto o método científico prevê. Então assim, é, é, tentar planejar centralmente, tentar fazer o que o Diego faz com a vida dele, a sociedade, não costuma dar certo. É, então... o. o o cabine do avião é o Estado querendo mudar a sociedade, querendo melhorar a sociedade. Né? Ou seja, você tem o sistema político para decidir. Então todos nós votamos, vai ter plano de saúde ou não vai ter plano de saúde. aquilo que ganhar vai acontecer e ponto. Vai ser imposto pela força, né? vai ser é, o sistema político, que tem a ver com a disputa. Né? A gente vai brigar, vai discutir, vai debater para decidir o que vai acontecer. Se a gente decidir que vai ter sistema de saúde pública, aqueles que decidiram que não queriam vão ter que pagar a força, vão ter que pagar os impostos para aquilo. Né? O caminho seguir será um caminho único né? e via de regra do sistema político, da empresa enorme do status quo, e tem que dar, porque senão é tirânico. Né? O, o, o governo que quer estar na vanguarda da sociedade, ele, necessariamente será um governo autoritário. Né? Um governo que não, que não representa a vontade média das pessoas, seja lá o significa que queira estar na frente, ele vai estar discordando de um monte de gente. É o Haddad implantando ciclovia em São Paulo. Né? Ciclovia é uma coisa boa? Ele principalmente acha que é. Mas aquela cara que a maior parte dos paulistanos acha que não é. E é por isso que o Haddad é um cara autoritário. Ele bota sem assim, falar com ninguém e vai levar um monstro de ciclovia. Né? É assim que faz o governo? Hum. Você pode achar que sim, porque ele está fazendo aquilo que você acha. Mas se você dá esse poder ao governante, ele eventualmente, em algum momento ele vai discordar de você. E aí você vai ter a força autoritária do Estado na sua cabeça. Por outro lado, quando o agente de mudança é o mercado, é o empreendedor, o né? um, um, um, um fator é o voluntarismo. Né? Se eu fizer uma empresa que oferece, que cobra mais caro pelo seu serviço porque, uh, do outro lado, uh, oferece salários muito maiores a concorrência porque eu acho que os salários que a concorrência paga são salários de fome, e se eu tiver mais clientes que estão dispostos a pagar mais por esse serviço, eles estão dispostos a pagar. É voluntário, funciona, beleza, tudo certo. Se não, não. É voluntário. Né? Se eu tiver uma empresa que não usa insumos que façam mal para o meio ambiente, por isso talvez ela seja um pouco mais cara, as pessoas podem estar dispostas a, a, né, a, vir, a vir consumir da minha empresa em vez de consumir da minha empresa, De novo, é voluntário. Né? O, o mercado sempre tem a ver com cooperação. Né? Um, um, uma troca é sempre uma cooperação. Né? É aquele famoso vídeo Eu Labris, então, aquele monte de gente cooperando para fazer um barco, ninguém sabe o que, que os outros fazem. Está todo mundo cooperando, está todo mundo trabalhando junto e não tem ninguém a coordenar, ninguém a fazer, ninguém a bater o bumbo para os escravos remarem o, o navio e as coisas estão acontecendo. É, isso é cooperação, isso é de mercado. Diversidade. Né? Não existe um caminho, as pessoas são diferentes. Né? O, o famoso mercado de nicho. Os mercados de nicho podem ser imensos. Né? Eu acabei de descobrir, esses tempos, que o site de internet que dá mais dinheiro no Brasil é um site que, que, que cobra assinatura de pessoas que estão interessadas em participar de grupos de swing. Trago de casal. Isso é nicho. É nicho. Pode ser engraçado, pode não ser. Mas são é os caras que mais ganham dinheiro no Brasil, internet. E aí? Né, como um site único. Tá, tem grupos grandes, então como um site único, é mais grande. Né? Mudança, né? O empreendedor precisa da mudança, porque você quer fazer igual o outro. O outro já tem uma marca que vai ser crescido e não funciona. Tá? Para ilustrar isso, né, a gente tem um empreendedor que é o um Uber, que está atrás. É isso? É. O cara querendo mudar, querendo fazer melhor, querendo fazer diferente, e é o outro querendo quebrar tudo para que nada mude, porque ele tem um novo cólero com certeza do estado. Essa é a diferença. E aí, o empreendedor mais estável. Isso para mim é o um horror dos horrores. É o, que o professor Bruno falou. Né, foge, é Pior de tudo, porque alguém aqui ver House of Cards, aquela série da, da Netflix, então na, na primeira temporada o Frank Underwood faz um discurso em que ele basicamente tira sarro dos empresários que falam, ah, é um bando de trouxa, vocês têm um monte de dinheiro, vocês acham que domina o um mundo, mas quem domina um o mundo de verdade são os nossos políticos. Porque a gente muda as regras. A gente tem a polícia a gente muda as regras e vocês vão fazer o que a gente quiser no um final de contas. Né? Então assim, quando o negócio se junta com o Estado. Durante né? um bom período os dois ganhos. Né? Apelas tá tantas, o político ganha e o empreendedor perde. Pra os empreiteiros todos presos ali, os políticos todos soltos. Né? É exatamente isso. Apelas tá tantas, o empreendedor perde e o, e o político continua safo. E quem perde sempre é a população, é a gente. Esses aí estão sempre perdendo. Se você não faz parte do, do, do, do grupinho lá, você está sempre perdendo. O empresário tem o livre mercado. Né? tem que usar a palavra empresário e empreendedor. Pode ser mais ou menos a mesma coisa, uma palavra mais carregada de um termo negativo do que outra. Por né? que eu odeio livre-mercado? É, tem um artigo lá no site do Instituto Mises, muito bom, que fala que o livre-mercado é o maior destruidor de lucros que tem. E é claro que é. Você inventa um negócio, é uma nova base, desenvolve, lança, faz marketing, leva um tempo para o seu concorrente, copia tudo e você tem que baixar o preço. Porque afinal ele né, está lá disputando com você. Então assim, o livre mercado é bom para os consumidores, mas ele bota os empresários para correr, para correr, mas tem que todo dia sair e mandar o um leão. Né? Isso é o livre mercado. O empresário não quer isso, o empresário quer um monopólio. Eu quero essas coisas aqui meu empresário. Né? O empresário quer monopólio, subsídio, tarifa de importação. Ele quer barreira para os concorrentes, ele quer facilidades para ele, barreira para os concorrentes. E geralmente ele dá uma concorada nisso, tenta vender como proteção de emprego, é, a soberania nacional, é, enfim, setor estratégico para o país. Você tem que dar né, várias, várias coisas para conseguir que o governo te proteja para você não ter que sair tudo de ou restaurado nela. Só que aí é péssimo para no país, porque em vez de você estar investindo em inovação, você já está investindo em lobby. Né? Ou seja, em vez de você estar investindo, fazendo a sua empresa gastar com pesquisa e desenvolvimento, fazendo coisas novas, tentando ganhar a produtividade, você está fazendo lobby. Pensa no setor da economia razoavelmente consolidado, sei lá, papel e celulose. Por exemplo, um de vocês qualquer dono de uma empresa com papel e celulose. O que será que é mais fácil, você ganhar 5% de produtividade ou você ganhar 5% de desconto num imposto qualquer ainda para Brasília, conversando um produto? O que é mais fácil no Brasil? É claro que é muito mais fácil você conseguir ou ganhar 5% ou atrapalhar o seu concorrente chinês em 5%. Então, você, em vez de investir e melhorar, Aumenta a produtividade, você investe nobre. Só que a mudança política é um jogo de soma zero. Você tira daqui e põe para lá, tira de lá e para cá. e No final, o país não fica mais rico. Só transfere de lá para cá. Você tem o politismo. Né? Que a, a gente tirando o dinheiro dos outros. Né? Geralmente, os outros são os consumidores. Não é à toa que um país, que as características que o senhor é um país que tem os preços do consumidor mais caros do mundo, provavelmente. Né? Porque a gente está sustentando esse plano de rentistas. Isso chama capitalismo de culpada, porque essa Turma gosta. Né? O que o falasse, faz. Né? E é isso aqui, no final de contas. Isso aqui é o dia que a Dilma falou assim, não, vou chamar o mercado para conversar. Daí chamou os maiores empresários do Brasil, com questionamento de jatinhos do aeroporto de Brasília. E é isso aqui, ó. Que eu vou afujo, esses caras aqui estão fazendo com a gente. É isso que está acontecendo. Né? Eles estão querendo se organizar para ter vantagens para eles de alguma maneira, em nome dos empregos as coisas todas e a gente vai pagar o um capitalismo. É um, um capitalismo de compadres. O empreendedor precisa de Estado de Direito para trabalhar. Eu preciso poder fazer um contrato que esse contrato seja respeitado. Eu preciso saber que eu vou fechar a porta da minha empresa de noite, quando eu voltar, no outro dia de manhã minha empresa vai estar lá, ninguém vai ter atrás de roubar. Eu preciso de um mínimo de segurança. Ah, ele escreveu um livro sobre isso, que é uma Constituição da Liberdade, em que ele basicamente define o um governo limitado. Né? Seria aquela Constituição brasileira capada... Não, os estatistas. Capada, <risos> capada naqueles, naqueles primeiros artigos, que são os, os artigos dos Estados né os direitos individuais. Aquilo que o Estado não pode fazer. É isso que interessa na Constituição. É o que o Estado não pode fazer, e define exatamente como deve fazer aquilo que deve fazer sabe? Né? Então, o Estado. Então, o, o processo direitinho para quando você for né? processar Lado, é o suficiente para você empreender. Né? E aí tem um, um paradoxo aí com o Hayek, que é o direito à propriedade é incompatível com o governo. Né? O seu governo, por definição, tributa. E o tributo é tomado à força, é a propriedade à, agressão, à propriedade, à pessoa, com né? o princípio da não agressão. Então, né? a meu ver, não. Você não precisa de um governo limitado para ter um Estado de direito. Você precisa ter instituições, você precisa ter. A sociedade tem que de certo modo se organizar para garantir a defesa do direito de propriedade de uma forma ou de outra. Mas essa, essa, essa forma não precisa ser um monopólio da, da força na mão da polícia, ligada à uh, mesma organização que faz as leis e que executa e que dá é a justiça e que é tudo mais, que é aquilo que a gente conhece como o governo. Então, acho que não, Eu sou um anarcocapitalista, pode um Hawking. Mas acho que a gente não tem ainda as tecnologias sociais, a gente não sabe ainda como será essa sociedade é capitalista. Então, o intelectual, mesmo parece possível, eu não sei que cara que ela terá. Eu vejo a minha utopia mais como um farol e não como um modelo pronto que eu posso comparar com a realidade que é sempre perfeita e que aí é uma comparação justa custa bem a picareta. Então, utopia que tem que ser encarada sempre como um farol. É para lá que eu quero ir. Eu sei que é naquele sentido que eu tenho que andar né? no sentido de ter zero governo. Pode ser que esteja enganado, pela a operação de descubra, que raio que os caras estavam certos e não a forma de né? capitalistas. E que bom, um o um que primeiro a gente tem que ter. Você quer é para lá, e todos nós concordamos que é pra lá, né? todos os liberais concordam que, podem que é pra lá. Vamos para lá. Depois a gente vê. Né? Quando chegar lá, a gente vê para que lado a gente vai. Responsabilidade social. Isso né? é uma coisa super normal das empresas hoje, né? tem que ter responsabilidade social. E aí eu coloco essa primeira frase para vocês. Responsabilidade social de empresa é dar um lucro. Bom, o que, que é isso? Por que, que a empresa tem que dar lucro ela não ela está cumprindo sua responsabilidade social? Porque se você olhar um balanço de empresa, o lucro é a última linha. Então você fatura, você recebe, você paga os impostos, você paga os seus fornecedores, você paga os seus funcionários, você paga o seu aluguel, você paga os contratos todos que você tem, você paga os empréstimos, você paga tudo. Se sobrar alguma coisa, dê um lucro. Você o lucro, no final de contas, é um indicativo de que você conseguiu cumprir todos os seus combinados. Você conseguiu cumprir tudo o que tinha. Uma empresa que não dá lucro, ela não dura no tempo. Ela vai tem fechar, é, deixa fornecedores sem cliente, deixa uh, funcionários sem emprego, deixa todo uh, cliente sem produto. Por isso acontece com uma empresa que não dá lucro. É a empresa que tem que dar lucro. Né? E, poxa, será que está tratando bem os funcionários? Olha, numa sociedade livre, esse cara está trabalhando lá, sim, está tratando bem, se não estava lá. Mais ou menos, auto-evidente. Né? Se você está tá dando lucro, você tem um bom produto, segundo o seu cliente. Você tem preço justo, segundo o seu cliente. Segundo o seu fornecedor que está recebendo, né? aquele preço que está pagando. Né? Você está pagando bons salários e dando boas condições de trabalho, senão as pessoas não trabalhavam para você. E você está pagando os preços exigidos, senão você está preso. Né? Então, em é, um princípio, sim. Mas é lucro a qualquer custo? Não, claro que não. Você não pode usar de violência, você não pode usar de fraude, né? você não pode é, é, é, é, é, é, agredir os outros, você não pode violar o direito à propriedade dos outros. Né? Então, só dar um preço é suficiente? No mundo de hoje, não. No mundo de hoje, não. Você vai ter que fazer mais coisas. Né? E aí entra aquela responsabilidade social que as pessoas geralmente querem é exigir as empresas, né? que elas são importantes, mas elas são importantes para você conseguir mais consumidores, melhores funcionários, os fornecedores. Por quê? Porque se você não tem uma boa imagem, se, você não, se, se o seu consumidor é importante que você não destrua as florestas, não interessa só dar lucro, é importante dar lucro é e não destruir as florestas. Né? O, o, as pessoas com quem você está contratando, de todos os lados, né? fornecedores, funcionários, clientes, o banco que te empresta, o teu investidor, todos eles estão preocupados com outras coisas que o dinheiro. Então, é, é, a empresa também tem que fazer essas outras coisas né? porque, se ela não fizer, também não vai ter lucro e não vai estar viável. Então, o lucro é, um, é o melhor indicativo de que a empresa está seguindo, uh, está cumprindo a sua função social de acordo com a sociedade que ela está inserindo. Né? Pode ser que não seja de acordo com, com enfim, a ideia é de algum de nós, então, esse algum de nós não negocia com aquela empresa, mas de maneira geral, é isso. Né? Se você está Conseguimos se relacionar de maneira voluntária com todos ao seu redor, em princípio, com todos ao seu redor estão felizes de estar negociando com você. você. Fuja do governo, faça o máximo para você pagar menos impostos, mas não adianta descumprir a lei, porque isso foi a empresa, não em algum momento eles vão te pegar tá? Aqui eu tinha um videozinho sempre consigo contar o som. Né? Por que a gente quer mudar? Por quê? Por que a gente precisa fazer mudança? Por que a gente transformação? Thank <laughs> you. Enfim, tem uma musiquinha aqui. Essa é da Axia. Desculpa, essa é né? uma Eu acho que o som não tem que ligar de novo. Eu vou tentar ligar com o microfone, mas não deu. Um do desodorante que muda, o... desodorante, que muda o... a fragrância ao longo do dia. Aí ele fala: as mulheres se entendiam facilmente. Aí, no início, ele está ali no bar, e aí ela não quer mais, ele muda de aparência, vai mudando mudando ao longo do dia. Tá? É, é... Desculpe te parecer um pouco mais chique no final, mas enfim, mostra claramente o que é o mercado. O mercado é isso: o mercado se entendia facilmente, muda sem parar. Né? Enquanto a gente já falou, o mercado é um processo chino. De... Enquanto a gente está falando aqui, né, o mundo já mudou, as pessoas já têm ideias diferentes, já têm, uh, alguém com ou algum outro concorrente já fez outra coisa. Né? É a visão dinâmica de mercado. Né? então A cada instante tem novas descobertas, tem, tem... as pessoas pensam coisas diferentes, elas vão para caminhos diferentes, elas valorizam coisas diferentes. Né? Pessoas de outro lugar, que tem outras ideias, migram e trazem essas novas ideias para o né? Fatores externos acontecem, não ter um terremoto gigantesco ainda Indonésia ele é o mercado mudou, né? Precisa de uma série de concursos lá que eu não precisava antes. Então, o muda mundo tem todos. Se você não é capaz de se adaptar, que nem aquele moço mulher, é capaz de se adaptar com o seu ali, né, mas você não vai conseguir conquistar seu cliente, né, que para ele era a moça com né? Mas enfim, é, é a mesma coisa. Se você não é capaz de se, adaptar, se é seu cliente, que é esse ser que se interdia você está fora. Então, por isso essa essa é a necessidade de, de mudança. Né? E essa é bem a visão da, da, da minha Escola Estreita, representada né? é. basicamente por um autor chamado Israel Kisner, na função do empreendedor na sociedade. Né? O empreendedor é um pioneiro, é um desprovador. Né? É o cara que vai na frente tentar coisas novas. Né? É o cara que, vai, que, vai, é, é, que tem uma ideia, que ele é incapaz de validar, vai botar o seu na reta para ver se aquela ideia é verdade ou não é. Se der certo, ele tem o um lucro. Se não der certo, ele tem o um prejuízo e vai para próxima. Né? E se não conseguir para a próxima, bom, ele vai ter que trabalhar com alguém. Né? que não é nenhuma vergonha, mas não é o que ele queria fazer. Tá? É, o empreendedor ele tem, é o cara que tem a busca incessante de maior produtividade. O ganho de produtividade é aquilo que gera riqueza de verdade. O resto tudo é redistribuição. Né? Se a gente não, não for capaz de, de produzir mais com menos, a gente não está mais vivo. Né? Então, como aliás, a gente olha para a vida da gente hoje, a vida dos nossos pais na nossa época, na nossa cidade, né? quem leva uma vida melhor? A gente leva uma vida melhor? Acho que sim. Né? A gente trabalha, a gente tem uma vida de mais liberdade, a gente economicamente na média está melhor, a gente tem acesso a bens muito mais interessantes, só eu aqui com um smartphone, outra aqui, essas coisas não existiam, os pais eram crianças. Né? facilita a vida de todo mundo. Então, sim, a gente está melhor. Por isso até que eu botei umas tristes em a produtividade, porque produtividade é um conceito econômico que tem um sentido muito claro né? na economia, que é PIB fiel. É quanto, quanto de PIB você consegue acrescentar tá? como resultado do seu trabalho? Né? Mas produtividade, para mim, é muito mais do que isso. É né? melhoria de vida que o conceito de PIB não consegue medir, né? que é os dos dados que avanço tecnológico. Né? E o empreendedor cria preços. Sem empreendedor, não tem uh, ninguém arbitrando, tendo achando, puxa, eu posso comprar de lá mais barato e vender aqui um pouco mais caro e ganhar Sem empreendedor, não tem preços. E sem preços, não tem economia. Porque sem preços, eu não consigo saber quanto vale uma cadeira, quanto vale um sofá e comparar uma coisa com a outra. Né? É por isso que, na, na época da, da cortina de ferro, na época da, da Guerra Fria, os planejadores centrais soviéticos, que vinham ao ocidente, pegavam tabelas de preços do ocidente para saber como comparar as coisas. Quanto vale um carro? Não sei isso. Vamos usar o conceito maluco marxista de que vale um número de homem hora investido para construir aquele troço. Só que isso aí não, não, não, não, não, não, não tem significado nenhum para as pessoas. Inclusive esses tempos eu vi um relato que foi a Cuba, que era valorizada dos marxistas que falaram, olha, em Cuba a cerveja custa um preço no supermercado e um dobro na balada. Ou seja, essa história de que vale só o trabalho humano envolvido para dar o um preço final, nem a bavado. Vale. Mas enfim, o empreendedor cria preços. Ou seja, o empreendedor não está de conta da é cara que possibilita que a gente tenha uma economia razoavelmente organizada. Tá? Para entender mais sobre isso eu também te slide, que é a parte mais acadêmica, que não é uma forte função acadêmica, nem seguindo de antúrbio, e eu estou comentando um recado, que estou recomendando um livro que eu não via ainda, é uma coisa muito feia de fazer. Então, eu recomendo o autor, o Adriano é um de Antur, que eu conheço muito bem. tenho certeza que o trabalho dele é muito bom. Então, recomendo o autor. Tá? E se tiver muita preguiça de ler o um livro, leia a resenha do livro do Kirchner, que tem nesse livro do Constantino, que é um livro de resenhas. Que é esse livro é muito bom, vale a pena ler. Ele está republicando o livro praticamente inteiro no blog, não sei se vocês estão acompanhando. as resenhas dele são muito boas. E uma delas que tem ali é do Israel Kirchner, que dá para ter a ideia principal do que eu estou falando aqui nessa parte mais acadêmica mais econômica e empreendedora. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tá? Se, se, se mais, eu vou falar no podcast. O podcast não é ponto de debate não é libertário como eu, mas é um cara intelectualmente honesto, para uma boa discussão. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado a EFEL também por ter disponibilizado você. E agora, perguntas? O setor público tem que comprar por licitação. Qualquer gestor, qualquer gestor público odeia a licitação. E a gente, como pagadores de impostos, odeia a licitação. Porque, se você for olhar, a maior parte dos gestores públicos são honestos, na verdade, e eles acabam tendo que fazer um processo mega burocrático, e no final das contas, eles comprar um negócio que não era bem o que eles queriam, porque, afinal, aquele cara venceu o processo de licitação. Ou seja, é um negócio ineficiente, que compra um negócio pior por um preço pior. Mas, no final das contas, precisa ser assim. Porque, se não for assim, não é transparente. A Instituto Brasileiro é bem feliz ao dizer que o setor público tem que ser transparente, tem que ser... É, das coisas. Você verdade, trans... pessoalidade, moralidade... Isso, felicidade. exatamente. Exatamente. A eficiência esquece, mas o resto <risos> essa, essa acontece. Não, não, mas a eficiência, a eficiência é uma impossibilidade para essas outras coisas. Né? Ou seja, você nunca vai conseguir ser eficiente no setor público. Sim, você pode trazer ferramentas do setor privado que vão melhorar, mas a melhor ferramenta que você tem é delegar, é tentar achar alguma maneira de, de, de passar por um sistema de concessão, por um sistema de contratação. Então, sei lá, em, vez, em São Paulo tem umas experiências, de, em vez de você gerir o um hospital, você contrata uma empresa para gerir o um hospital e você passa a cuidar de meta. Ou seja, bota o setor público para terceirizar tudo, a terceirizar é a palavra meio, né, do mal nesse momento no Brasil, mas é, é a melhor coisa que o setor público pode fazer né, nesse sentido para conseguir aumentar a eficiência. E sim, dá para trazer algumas ferramentas aqui a colar, mas no final de contas, a meu ver é a gema. O, o, o Mises tem um, tem um texto muito bom sobre isso, que é da década de 20, está no site do Instituto Mises também, que chama-se uma crítica ao intervencionismo. Lá pelas tantas ele compara a empresa pública a empresa privada. e Entenda que empresa pública é como qualquer coisa feita pelo público. Ele fala assim, olha, a empresa privada você consegue muito bem medir o um resultado, é o lucro. Você pode quebrar isso, inclusive, por departamentos. Esse departamento deu lucro, esse não deu. Na empresa pública, não é assim. Você tem outros critérios completamente subjetivos que estão lá para medir o, o resultado. Se não por outros motivos, só por esse, você jamais vai conseguir ter tanta eficiência porque você não consegue disseminar na empresa qualquer o objetivo. Porque algumas pessoas vão entender que é uma coisa, outros funcionários públicos vão entender que é outra, e estão todos trabalhando na mesma organização. Porque, no final de contas, você não consegue medir Coisas do tipo, é, é, sei lá, melhoria da saúde da população. Não dá para medir esses tóxicos. A melhoria da felicidade geral da, da, da, da população. São dois objetivos. Boa tarde, bom dia. É, você comentou que muitas empresas acabam fechando as portas antes dos dois primeiros anos de atividade. Você acredita que esse fenômeno do empreendedor em perceber e se adaptar a certas mudanças de mercado que você comentou ou o que mais influencia nisso mesmo é a relação do Estado com o empreendedorismo, com burocracias que são quase preditivas, mas né, em questão de taxas, de licenças e tudo mais. Qual o que influencia mais esse fenômeno aqui no Brasil, na sua visão? Ah, eu diria que é o, próprio, é o próprio despreparo do empreendedor e acho que é natural. Vamos lá. É, é... Se você quer ser um bom empreendedor, invista em aprender aquilo que você não gosta. No meu caso, por exemplo, é vendas. Eu Trabalhei um ano com vendas, foi um ano horrível da minha vida, mas eu aprendi pra caramba. E hoje eu respeito muito mais o trabalho de, de, de vendas. É uma coisa que toda empresa tem que fazer, toda empresa tem que vender. E cada um tem o seu, cada um tem as suas coisas que não são aquelas coisas que você gosta de fazer. E por não ser bom de vendas, eu várias, vários dos meus projetos, porque eu já fechei três empresas, porque eu não, não, não, não sou avaliar direito o mercado, não, não soube prever essa parte de vendas corretamente, e as minhas empresas acabaram fechando. Tá? Então acho que muitas vezes é o próprio empreendedor. Você tem suas deficiências, né? e você muitas vezes tem uma visão muito é, ambiciosa, muito, muito romântica na realidade. Você acha que vai dominar o um mundo, é o próprio empreendedor. Tem, que, tem aquela coisa meio adolescente de dizer: não, poxa, eu inventei este fantástico, todo mundo vai querer um microfone, eu vou vender ele por um preço enorme na plaça que eu vou fabricar em milhões, eu vou conseguir vender é baratinho e vai dar tudo certo. Só que você esqueceu de combinar com os russos, né? Frase. Você depende de pessoas que você não conhece, você está trazendo um negócio novo para o mercado e enfim, tem uma série de, de, de coisas aí que estão falando doido. Tem as suas incapacidades que Eu acho que é natural atividade empreendedora para falha. Acho que não é.. O governo atrapalha, -tá atrapalha, deixa mais difícil de que os empreendedores precisassem ser, né? Mas ela é naturalmente difícil. Não há, não há, o governo é difícil para todos, de maneira geral, foram muito grandes. Então, acho que nesse caso, não há muito grande. Bom, mais uma coisinha. Eu discordo de você em relação à situação democrática. Eu discordo porque eu acho que nós estamos A maneira de uma tira se a que não estamos. E eu acho que o problema é principal, isso, por exemplo, a imprensa já está aparelhada, o Supremo já está quase aparelhado, e tem aquelas contradições, tipo o Gandra, que você supunha que estava do seu lado, e, de repente, a favor do Fachin. Todo... Eu tenho um amigo, por exemplo, que fez um partido do um caçado, tentando fazer um partido liberal, ele mudou no caminho e você viu que virou o partido. E ainda tem experiência também com o partido liberal, que eu acho que é que não existe, não, ouvi, isso não é PSDB, porque são duas facetas de uma mesma maneira de ver. E eu acho importantíssimo, nesse momento, trabalhar para fazer um partido, para fazer um partido novo, que é um cliente que eu ia discutir nada, é importante aqui em relação ao partido novo. E acho imp é assim, imprescindível e urgente uh, organizar esse tipo de coisa, porque uh, a possibilidade da gente... Virar uma Venezuela não é tão longe lonjita, assim, eu vejo muito próximo. E eu acho assim, uma surpresa, porque nós estamos num momento de, de grande momento, quer dizer, você tem ideias aparecendo, que eu estou vendo aqui, é, tem personalidades tipo Reinaldo Zenedo e outros que estão começando a abrir, e você tem, falta uma bacana, então você tem as três coisas, que é desenhos, personalidade e, e ideias. E, e é disso, eu acho, que são duas coisas que eu acho fundamentais que é o um movimento que está nas ruas, que está completamente ótimo, quer dizer, veio daqui, em parte está tá se vendo, mas ele está ótimo. E você tem, do outro lado, um tem partido, que queria saber a tua opinião, é, o que, que será feito com uma certa urgência, porque eu acho que há o que, que tem, né? é, em vista da avalanche do outro lado, e o que você acha que, que será feito. Eu não tenho uma perspectiva muito, muito, muito rosa, muito, muito doce sobre o futuro, não. É, eu concordo com o perigo é imenso. Quando eu falei que a gente é estável, eu falei assim, até agora. Até agora, a gente está politicamente estável. Concordo? O perigo é imenso. Acho que a chance de gente tropeçar e virar uma Venezuela não é nada desprezível. Né? Desculpa se eu me expressei mal, mas eu disse é que a batalha continua assim, a batalha continua e é cada vez mais forte. Nesse momento principal, principalmente agora, que o mercado do PT, mal as pernas, está sofrendo vários ataques, a chance deles de recrudescerem e, e, e atacarem do outro lado é imensa. Né? E uma vez removido, tá bom, tira o PT do poder, o que sobra? Que sobra um vácuo. Né? Você mesmo falou, o PSDB liberal, o nenhum, o PSDB da social-democracia, eles são bem sociais-democratas, eles de liberais não têm nada. Eles fizeram as, as privatizações, as medidas mais liberalizantes, a contra gosto, tiveram campanhas, esses sábados todos. Mas então, a rejeição, o né? um negócio que puxa aqui. Claro. Tá? Concordo completamente contigo. Conversei uh, semana passada, uh, essa semana mais semana passada esteve no o João Moeira, o fundador do um uhum. novo. A gente teve uma longa conversa com ele e eu acho, por exemplo, é, de verdade, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco coreana, um pouco naíve, no sentido de ingênuo, no sentido de achar que, que vai mudar o mundo um partido político. A minha visão é um pouco mais negra. Eu acho que a democracia é incapaz de fazer as transformações que a gente precisa. Acho que o sistema democrático é o um sistema onde você se elege oferecendo fazer, não oferecendo não fazer. Na que você se vende oferecendo fazer, então o Estado vai crescer, não vai diminuir. Basta ver a história das democracias modernas, que começa mais ou menos no final da Segunda Guerra, né? e de lá para cá, todos os países do Ocidente, o governo cresceu. Tem uns soluços aqui, aqui lá, que é a términa do, do, do Reino Unido, nos né, Estados Unidos, mas são soluços. Você não tem nenhuma trajetória consistente de Estado diminuiu, de muito pelo contrário. Então, trazendo de volta ao, ao, ao Brasil, acho que a nossa chance é, é, é conseguir tirar esses, esses aoprados do poder e botar, e botar a gente num primeiro momento tipo do STB, que é o PSTB, que são Sim. os herbívoros, né? os, <risos> usar aquela classificação, os calibros dos herbívoros. Pelo menos com eles dá para conversar, pelo menos eles eles, para eles é cara a democracia. Né? Se não a liberdade, pelo menos a democracia. As duas coisas são, são, são bem diferentes. Né? A democracia não nada mais é do que uma forma de alternar o poder sem, sem ter banho de sangue. Né? Seja, você respeitar as minorias, votar e deixar quem ganhar, assumir o governo e governar, em vez de ter uma guerra civil toda, toda vez que um fica mais forte que o outro. É, é, então, sim, a democracia é boa, é melhor. Política que a gente tem, PSDB e outros uh, escritistas respeitam isso, vamos com esses por enquanto, ou é mesmo piores. Não, não é, eu quero continuar. é uma Mais jovens, né? E, e, e você tem outros movimentos, esse movimento de baixo tenentismo, a, a baixa hierarquia do exército, algumas tantas vai contra a mais alta e toma o poder. Isso é recorrente em muitos lugares, até a Tatu, que na Atlético, enfim, é muito comum, né? E é o caso bem claro da Venezuela, né? Quer dizer, o, o Chávez, é ele depois é um general, mas originalmente ele é um tenente, né? É... E eu acho que no Brasil, o nosso governo é um governo que se dá muito mal para a nossa sorte com o governo militar, com o setor militar. Tanto que eu nunca entendi, do ponto de vista estritamente de cálculo político, por que a Dilma tem tanta preocupação em, por exemplo, reabrir a lei da anistia. Porque a lei da anistia é um calcanhar cal cal de Aquiles para o nosso exército é, e, e, e causa muita antipatia. Então, o poder da espada, o nosso o atual regime de verdade ele tem até o fim. A segunda coisa que o nosso atual regime, nosso atual governo não tem é até o fim houve o poder do cofre. Porque a Venezuela tem uma segunda característica que para nossa sorte nós não temos, que é estar sentado num poço infinito de petróleo. Eu acho até uma visão um pouco cínica, é que eles quiseram que o pré-sal fizesse aqui às vezes, que o petróleo faz lá, para nossa, é um pouco para a nossa sorte e um pouco para o nosso azar. Né? Porque veja, o tamanho do dispêndio, o tamanho do com esse negócio do pré-sal é da ordem de mais de 200 milhões de reais. E é um pouco especulação quanto disso é de um dinheiro que some pelo ralo. Eu diria que está na ordem, na casa dos 30% desse valor, tá é, Mas não deu certo esse, esse pressalto, pelo menos por enquanto. Né? O nosso governo militar, num certo sentido, essa ideia de é, pró álcool também tinha a sua similaridade, mas o ponto é, então, é o seguinte, eu acho que Até o fim, em aprofundar o tipo de medidas de direção econômica absurda que foi feita uh, antes da última eleição e que houve uma guinada muito profunda. Né? Então, nesse aspecto, é, pelo menos no curto, médio prazo, eu muito respeitosamente não enxergo essa venezuelização, venezuelização. Agora, óbvio que o médio longo prazo, ali para saber o que vai acontecer né? mas eu não enxergo uh, essa coisa venezuela tão clara do trabalho, muito respeitosamente eu só acho que nesse íntegro se a gente tem esse espaço do tempo, seria o caso de arrumar um partido alguma, alguma coisa organizada para deixar a gente forte até o é um negócio das passeatas as passeatas nas duas, antes do dia 15 eu fui nas, nas passeatas, e a gente estava muito, muito fraco. E, e tinha lá umas brigas entre carro de som, e tivemos que sair correndo para a consolação. E a do dia 15 foi aquele espetáculo. Uh, claro que todo mundo trabalhou, mas por que não trabalhar mais nisso? Porque isso mostra uma certa, certa força aí, que eu acho que eles se surpreenderam. Até eu fiquei sur surpreso, <risos> fui eu nossa! Mas eu acho que é isso que tem que se trabalhar. Acho que o Brasil corre muito mais o risco de se tornar uma mediocridade absoluta. Quer dizer, Sim. já. Continua é sendo. Sim, mas nós continuamos muito mais o risco de permanecermos numa situação de meio. uma pasmaceira. Assim, isso. Não vai para frente, assim, não vai para Sabização trás. do governo. Do que de verdade, pelo é, menos no curto prazo, cai, haver uma, uma situação de, de descontrole absoluto. Pode assistir. Pode, confort. Para mim não. temos mais tempo de perguntas, eu quero pedir mais uma salva de palmas por favor.